Quando o banco pede para você passar informações do Open Fine por três meses, por seis meses ou por um ano, é que o banco ele quer ficar monitorando os seus passos a cada momento que você faz. Como assim Leandro? Eu vou explicar. Como vocês sabem, os bancos hoje, eles estão muito atrás daquelas pessoas que é, puxam as informações e quanto mais informações você der para o banco, maior são suas chances de conseguir alguma coisa benéfica para você. Porém existe também um ponto negativo que vocês precisariam de saber, tá? Nem tudo é flor que se cheira, nem tudo é mil maravilhas. Tá? E eu estou aqui para tentar mostrar para vocês os dois lados ruins e o lado bom quando você tem essas informações, tá? Então vamos lá. Vamos começar primeiro com o lado positivo do Open OpenFind. Então, é, quando você abre um, um... Não sei se vocês já viram isso. Vocês pedem um cartão do Itaú. Você preenche a proposta. O que você preencheu a proposta... No finalzinho, o Itaú pede para você mostrar a sua localização, a sua geolocalização. Vocês sabem o que é isso, não? O banco quer saber se naquele momento que você põe o um endereço, é o mesmo local da onde preenche o cadastro. Em seguida, o banco pede para você liberar o Open Fine. Para que isso? Porque quanto mais informações na hora de aprovar o crédito o banco tiver,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 você liberando por 12 meses o cadastro do Santander para o Itaú. E lá no Santander, quando você pede o Open Fine, você acaba passando, por exemplo, você tem como ticar o que você quer que o banco saiba. Mas vamos supor que você não faça nada, você libere tudo. Então, o que é liberar tudo? Você vai liberar o seu extrato de conta corrente, ou seja, sua movimentação. Você vai liberar extratos de financiamento imobiliário, financiamento de veículo, empréstimo pessoal, cheque especial, bandeiras de cartões. Vamos supor que lá no Santander você tenha um Limited Master, um Limited Visa, um America Express de Platinum e tem lá um Elite Platinum. Quando você passar as informações do Banco Santander para o Itaú, o Itaú vai enxergar que você tem tudo isso que eu acabei de falar e que lá no Itaú você não tem nada. Você tem duas possibilidades aqui. Ou o banco, sabendo tudo isso, te dá crédito ou o banco continua te negando crédito, alegando que você já está muito bem servido de crédito nesta instituição financeira. Então, esse seria o... A, a, a, o, o benéfico né, de passar o Open Fine e também, lá futuramente, os bancos te ofertarem uma taxa de juros menor. Eles enxergam que lá no Santander, o juros tá 10% financiamento imobiliário. Eles trazem e falam, ó, oh, para você eu te faço por nós. Então o banco ele tem essa força de fazer isso lá na frente, quando assim chegar essa situação. O banco, ele pode te dar, por exemplo, já que o Santander me deu o Limited Master e Visa, eu vou dar para ele o, Santander, o Itaú Master e Visa sem anuidade. O Itaú pode fazer isso. Eu vou dar para ele um ano grátis na conta Personalité. Eu vou dar para ele um ano de taxa reduzida no cheque especial. Eu vou dar para ele um ano de saque no pacote x a mais então, o banco ele pode mexer onde ele quiser para cada cliente diferenciado um do outro isso é o open file não sei se vocês já viram quando você abre uma conta digital o banco digital fala assim hora de em, em passar as informações do open bank open Fine. você gostaria de passar naquele momento quando o banco te pergunta isso ele quer o que ele quer passar as informações daquele banco para cá, ele tendo mais informações sua daquele banco. Ele pode ver tudo isso que eu acabei de falar e falar, não, não, o Bruno já está carregado de crédito. Se nós darmos para o Bruno mais crédito, nós estaríamos, talvez, futuramente, causando impacto de endividamento na vida desse cara. Então, o banco também pode ver, por outro lado, isso. Tá? Então, dentro do, do lado positivo do Open Fine, existe mais possibilidades de ganho do que de perda. Porque muita gente no canal, por exemplo, que liberou o Open Bank para o Itaú, conseguiram mais coisas. O pessoal que liberou mais crédito, por, por mais informações para o Bradesco, conseguiram mais crédito o pessoal conseguiu mais informações o Santander tiveram mais êxito e assim sucessivamente tá Leandro e o ponto negativo o ponto negativo eu eu enxergo da mesma forma quando apareceu o cadastro positivo quando o cadastro positivo nasceu só para que vocês saibam eu sou o único youtuber da plataforma que esteve dentro dos quatro birôs de crédito serasa Experian, scpc boa vista spc brasil e code quando eu estive nesses quatro birôs de crédito eu tive a oportunidade de conversar conversar com o representante máximo do score de crédito e unânime os quatro falavam que o Biro de Crédito, o Score de Crédito, o cred Behave Score, eles trabalhariam de uma forma que ajudaria na redução de juros perante a instituição financeira. E hoje, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, eu, isso realmente aconteceu. Eu vi isso acontecer. Ninguém me falou, eu vi com meus próprios olhos. Uma minoria, uma minoria tiveram redução de juros na hora de fazer um empréstimo por causa do Cadastro Positivo. Só que a maioria não tem, não tem essa tendência. Eles aplicam a mesma regra para quem tem mil pontos daquele cliente que é cliente 200 pontos. Ou seja, o bom pagador, o ótimo pagador tem o mesmo nível do mal pagador ou seja, isso não funcionou aqui pra gente. Já o cadastro, o, o Open Fine, os pontos negativos é o seguinte: quando você libera os dados do banco A para o banco B, o banco B terá todas as informações do banco A. Até então, isso é impossível ele saber. Mas quando você libera a porta para o outro entrar esse outro que vai entrar dentro da porta do Banco A, ele vai saber tudo sua vida financeira. Se você tem investimento, se você tem pagamentos, se você tem histórico, marcações e tudo. Imagine você ter atrasado, financiado, repactuado, feito acordo com o Banco A. O Banco B vai saber de tudo. Só que se você não passar a informação para o banco B, você fica na dúvida se o banco vai me dar crédito ou não. E aí o banco B enxergou tudo que você fez com o banco A, você acha que o banco B ele vai te entregar de mãos beijadas fácil aquilo que você quer? Então, isso é um dos pontos negativos. Tá? Isso seria um ponto negativo para esse tipo de cliente, que teve problemas, não tem outra saída, se passar as informações, o banco vai saber, e aí pode ou não te dar crédito. A chance de não dar crédito é maior do que dar crédito.